Essa cocada cremosa com laranja é um espetáculo! Já deixa o seu like! Vamos precisar aqui em uma panela 400 ml de suco de laranja. Uma unidade de canela em pau e dois cravos. Agora vamos ligar o fogo e vamos deixar aqui até começar a ferver. Agora vamos abaixar o fogo e vamos colocar 3 xícaras de chá de coco ralado fresco. E uma caixinha de leite condensado. A gente já tá gostando dessa receita que vai ficar uma cocada maravilhosa, cremosa. Já vai deixando o seu like aqui, que é muito importante. Já compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, ativando todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. Não esqueçam. Vamos mexer aqui e deixar aqui no fogo. Aí vai começar a secar, de vez em quando vocês dão uma mexidinha. Olha só, gente, tá vendo, ó, como já tá secando? Se você quiser mais cremosa, você já pode tirar, mas eu deixei secar mais um pouco, ó, tá vendo, ó? Não tem nenhuma aguinha aqui, ó, da cocada. Aí eu desligo e vamos colocar aqui no recipiente. Gente, é uma delícia essa cocada. Todos aqui em casa gostaram e me pediram para fazer. Então tá aí essa cocada maravilhosa já vai compartilhando e se inscreva no canal que não é inscrito. Olha que maravilhosa, uma boa sobremesa, hein? delícia, gente! Ficou muito gostoso essa cocada cremosa. Merece muitos likes, hein? <risos>